Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Aqui a bibliotecária Ágata tá falando e hoje eu vou apresentar para vocês de forma bem sucinta como realizar o acesso à Biblioteca Virtual Pearson. Para quem ainda não conhece, a Biblioteca Virtual Pearson tem mais de 8 mil títulos disponíveis, entre livros técnicos e também literatura. Esse acesso é gratuito para toda a comunidade do IFSP e você pode realizar esse acesso de casa durante a semana, aos sábados, domingos, feriados, durante a noite, enfim, no momento que for mais oportuno para você. Há também a opção de aplicativo para instalação no seu smartphone. Nesse acesso você pode favoritar suas obras né, e mais interessantes e depois fica muito mais fácil para recuperar e ler esse material. Se necessário, há também o um modo de acessibilidade. Eu oriento o seguinte caminho para acessar a Biblioteca Virtual Piso: Entrar no site do nosso campus, o jcr.ifsp.edu.br, e clicar em Swap. No Swap, você vai realizar o login e a senha. Lembrando que é preciso incluir as letras JC. Então, será JC, o número do seu prontuário e a sua senha. Logo na tela inicial do Swap, você vai encontrar a aba Links Úteis e a opção Biblioteca Virtual Pearson. Clicando nesse link, a biblioteca virtual vai se abrir automaticamente. Ou seja, não é preciso criar um login e senha específico para entrar na biblioteca virtual nesse momento. Esse acesso vai se dar por dentro do Swap. Entra no Swap, clica em Biblioteca Virtual Pearson, ela se abre automaticamente. Na Biblioteca Virtual, você pode fazer a busca pela sua obra, pelo autor ou pelo assunto desejado. Ela vai te apresentar várias opções e para realizar a leitura é só clicar na capa. Há também vários outros recursos dentro da Biblioteca Virtual. Em outro momento, eu faço um outro vídeo e te explico cada um deles. Por agora, se está com alguma dúvida para realizar esse acesso, entre em contato com a gente por e-mail ou pelo nosso WhatsApp, que é o 12997481333, ou também manda uma mensagem lá no Facebook. Não fique sem o acesso, tudo bem? Estamos aqui para te ajudar. Um abraço e bons estudos!